Olá! Hoje iremos falar sobre ótica. A ótica não é um padrão reflexivo. A ideia das reflexões depende de uma manifestação de propagação onde se propaga uma energia de um ponto a outro onde o ponto A segue ao ponto B e o ponto B reflete ao outro ponto um ponto C a consistência de um retorno de energia incidente a qualquer direção é oriunda de uma fonte, porém todo padrão de reflexão das informações depende de uma estrutura reflexora. Este padrão reflexivo é natural quando os seres se percebem imersos e ao mesmo tempo divididos. Os ângulos de cada perspectiva conduzem as reflexões a um padrão co -creativo. Todas essas reflexões geram estruturas particulares que condensam por meio das mesmas reflexões em espelhos dimensionais que dividem ou dão a percepção de divisão das dimensões. Porém, a percepção pós-imersão nem sempre é a forma com que a matemática do cosmos funciona. O padrão percebido como reflexão ou estrutura refletora, em uma superfície interativa chamada realidade, combina mais com uma interação de refração. As perspectivas induzidas e deduzidas dão um comprimento de onda ou uma proporção que é diretamente relacionada ao grau de consciência do indivíduo. A constante de proporcionalidade só funciona como padrão ou fato em uma equação quando se leva em consideração a frequência do ambiente e o grau de consciência do observador. Esta refração modifica a interação e os padrões das informações em um meio. A alteração desse meio depende do grau de consciência do grupo. Estamos usando como referência o padrão de refração da luz em uma constante usando como base a ideia da constante da luz no vácuo. Mas é apenas uma referência para trazer uma, um conceito um pouco mais palpável da interação e da co dessas informações em campos de universo pessoal e universo comum. Dessa forma, podemos interagir de forma comum. A comunalidade dos efeitos dá a uma percepção individual em um universo pessoal, massa e estrutura. Quando nós percebemos uma informação no ambiente comum e copiamos isso no ambiente pessoal, temos com isso uma constante Racionário. Porém, como compomos o um ambiente comum para outros seres e para o todo? Temos um ambiente pessoal que condiciona as informações como uma refração. São múltiplas dimensões em constantes de refração dentro de uma estrutura multidimensional comum. E o ponto de divisão é a singularidade da perspectiva de cada um, independente das constantes. Sabendo que o ser tem uma capacidade de gerar gravidade e induções, ele tem a capacidade de alterar, através de refração, defração. Todas as informações que a ele transpassam. A relatividade dos dados moldados e adaptados ao grau de consciência de cada um não difere. A matemática empregada aos dados incidentes, aos padrões normatizados e aos pontos de incidência, os fatos. Não há diferença entre informação e informação em um mesmo plano. Não há diferença entre ângulos de incidência, perspectivas estruturas em, em um em mesmo plano nenhuma co-criação de bem-estar fere a matemática una da criação nenhuma problematização minimização e negação fere a matemática pura da criação porém a mesma matemática não foi concebida para criar e cocriar padrões desconfortáveis. Quanto maior a complexidade da estrutura e das equações da vida, maior a simplicidade e tranquilidade das interações. Na própria vida Passo.